Uhum. agradeço aí pela realização dessa audiência pública de grande importância agradeço muito ao deputado federal Padre João por ter feito requerimento número 92, na pessoa dele como presidente dessa mesa quero também saudar o presidente da comissão de Minas e Energia, o deputado Edio Lopes e também os deputados aqui presentes, deputado Patruz que está aqui conosco desde o princípio deputado Rogério Correia, mas que também estiveram conosco aí o deputado Bilac Pinto, deputado Odair Cunha e muito me alegra a sua presença. O assunto de hoje nessa comissão, ela é de grande relevância, não só para Caldas, que eu estou aqui representando, junto com outros vereadores e o prefeito municipal, mas também para toda a região. Fico um pouco espantado, gente, da falta de deputados, padre João, do Estado de São Paulo, pois o assunto discutido aqui compromete e pode até mesmo enterrar as economias, a agricultura, o turismo e a ocupação. De Poço de Caldas, Águas da Prata, terra inclusive do deputado federal é, Paulo Teixeira, eu conversei com ele ontem, Ribeirão Preto, São José do Rio Pardo, Caconde, Barretos, Guaíra, entre outras cidades. Entendam, minha gente. O futuro dessas cidades e das suas populações está em jogo na audiência de hoje. E não estou falando no vazio. O que aconteceu em Fukushima comprometeu toda a região que está vazia até hoje. Tiveram que retirar terra de um metro de toda aquela região no Japão. E aquelas pessoas que produziam orgânico, Padre João, que eu sei que é uma questão que te interessa, tiveram que sair das suas terras que elas ocupavam há centenas e centenas de anos. A unidade da INB, a gente sabe que fica situada em Caldas, né? agradeço aí as falas de todos que não me precederam, as falas técnicas excelentes da, da Fernanda, da Ângela e do professor Célio, assim como as participações aí da INB e da Senem, agradeço muito pela qualidade das apresentações. Nós estamos em Caldas, né? essa, essa unidade, no ponto mais alto da borda de uma das maiores crateras vulcânicas da América do Sul. É uma região única, gente, de Mata Atlântica, Obrófila e Vulcânica de Altitude. E com essas características, essa região também é berço de águas. Uma gigantesca caixa d'água, zona de recarga, que alimenta milhares de nascentes, que por sua vez abastecem os rios Mogi e Pardo, da bacia do Rio Grande, essenciais para a vida e existência de importantes municípios, como eu já falei para vocês. E deságua no Rio Tietê, símbolo da integração do Estado de São Paulo. Eu estou aqui como vereador, representando aqui a nossa pequena cidade de Caldas, junto com o prefeito Ailton, os colegas vereadores que aqui estão. Nosso povo tem uma rica cultura, padre. Mais de 200 anos de história, uma economia baseada numa agricultura de base familiar, no termalismo, no turismo ecológico, de saúde. A gente tem uma vitivinicultura singular, convido vocês a conhecerem a nossa uva, o nosso vinho, o nosso suco, uma uva crioula, viu, gente, adaptada à nossa região, uma, a folha de figo que é transmitida de geração a geração. Temos também pêssego, pera d'água crioula, o milho azteca crioulo, o artesanato da palha de milho, o leite, queijo, doces, o café vulcânico reconhecido internacionalmente, entre outras histórias, conhecimentos, vidas, economia. Ainda tem muito mais a ser dito, mas isso ultrapassa quando falam que é uma região poucamente povoada. São vidas, são histórias de vida, são tradição da nossa região. Isso demonstra um pouco a nossa grande relevância e singularidade, tanto do ponto de vista natural, ecológico e geológico, como cultural. A INB afirma, repetidas vezes, que a região aceitou, teria aceitado a vinda de mineração de urânio. Isso é discutível, mas é fato que aqui se instalou essa indústria e a gente tem que arcar com isso, como laboratório, como bem disse o prefeito de Caldas. Então, nós sabemos que existe esse passivo ambiental que precisa ser descomissionado. Boa parte da apresentação do senhor João Vissoso, gerente de comissionamento da unidade de Caldas, tratou dessa questão do de descomissionamento que precisa ser tratada e, de fato, tem sido encaminhada nos últimos dois anos. Entretanto, tem que ficar claro que, apesar de ser discutível se Caldas aceitou ou não a mineração de urânio, Caldas e região nunca. Jamais aceitaram a vinda na calada da noite, sem explicações, sem autorização ambiental, de mais de 12 mil toneladas de material radioativo da USAM, lá de Santa Santamaro, da unidade ANB. Jamais fomos consultados, jamais fomos informados e até hoje esse material lá está, provisório, precário. 19.600 bombonas Praticamente ao ar livre, em barracões precários e outras 1.300 toneladas de mesotório lançadas dentro da barragem de rejeitos. Barragem de rejeitos, essa que há dois anos atrás apresentou vazamento dessas águas, que lá dentro tem mesotório, que são 2% do material da pilha de rejeitos, que é do urânio, e esse vazamento obrigou, inclusive, um TAC com o Ministério Público em melhorias do extravasor. Então, estamos falando de água radioativa que vazou para os rios Soberbo e. É, Ribeirão das Antas, que vai desaguar lá no final, no Tietê. Por isso, senhoras e senhores, deputados e população, deputado Padre João, eu gostaria de ser didático. Precisamos separar o debate e organizar o debate para que não haja dúvidas. Uma coisa é o gigantesco passivo ambiental oriundo da mineração de urânio de Caldas. Barragens de rejeitos com milhões de toneladas de metais pesados, uma cava da mina de 60 metros de profundidade e que recebe águas ácidas que precipitam materiais que podem escoar para o lençol fre fre freático, pilhas de rejeitos com milhões de metros cúbicos, uma indústria desativada com milhares de toneladas de ferragem contaminada. Isso aí tudo, gente, é alvo do programa de descomissionamento da, da INB que foi tratado aqui até agora. Entretanto, existe outra coisa, que são as praticamente 15 mil toneladas de torta 2 e mesotório, que estão em bombonas e dentro da barragem de rejeitos. É um material, como bem disse pela doutora Fernanda, um material que não nos cabe, que afronta o princípio da proteção na origem, da reparação na origem, um preceito que é, é internacionalmente reconhecido, inclusive na União Europeia, com relação a rejeitos tóxicos e radioativos. Esse material, ele vem, aparentemente, sem licenciamento ambiental, não houve para o transporte que veio na década de 90, sem licenciamento ambiental, até hoje apresentado para nós, para o seu armazenamento precário. Quando eu falo que é precário, gente, eu falo de relatório do TCU, falo de vistorias da própria Senem. São dados oficiais que eu estou falando aqui, não são da boca para fora, são respaldados por documentos oficiais. Então, portanto, repito, o assunto dessa audiência aqui não é o monitoramento e de descomissionamento do passivo ambiental da atividade de mineração de urânio, deputado padre, padre João. O assunto aqui é a existência de material radioativo que não nos cabe, que está há décadas provisoriamente em caudas, de forma inadequada e que precisa sair daqui. A INB e a Senem afirmam de forma objetiva que a unidade da INB de Caldas não é destino final desse material. Isso foi dito hoje pelo senhor João Viçoso e também pelo senhor André eh, Ricardo Guterres. Ok. Então, então aqui não é, não é o lugar definitivo. Beleza. Eles afirmam também que o material radioativo não é parte do programa de descomissionamento da unidade. Ok. Tudo bem. Duas informações importantes. Entretanto, estranhamente, afirmam, e isso é importante, eu queria ressaltar aqui, que nunca houve estudos com projeto, orçamento, para retirada do material de caudas. Por que não há estudos para definir a viabilidade econômica, ambiental, para retirada desse material de caudas? Não há nenhum estudo no sentido. Pelo contrário, eles apresentam aqui que há estudos e diálogo para construção de depósito de superfície de longa duração. Ora, se é provisório, por que um programa, um projeto com orçamento para um depósito de superfície de longa duração, ou estão querendo transformar caudas num um depósito definitivo que não lhe cabe. Senhoras e senhores, como o dito popular sabiamente diz, onde passa boi, passa boiada. Se cauda se tornar repositório de materiais radioativos que não foram gerados no sítio, como as mais de 12 mil toneladas de torta 2, lá de Santo Amaro, e, eventualmente, mais mil toneladas de interlagos, ou outras 3.500 toneladas, lá de Tu, Há o risco de que o sítio de Caldas se transforme e fique apta a receber qualquer tipo de material radioativo gerado em qualquer lugar do nosso país. Ou seja, que a INB de Caldas se transforme, em vez de INB, em LNB, lixão nuclear do Brasil. E é disso que nós estamos falando e este é o assunto desta audiência pública. Caldas não merece isso. O Planalto de Caldas, de Poço de Caldas não merece isso. O Estado de São Paulo não merece isso. Esse material não nos cabe. Eu tenho aqui comigo um abaixo-assinado com 1.800 assinaturas que representam mais de 10% da população de Caldas, que diz claramente que estamos unidos, Prefeitura, Legislativo, Setor Empresarial, Agrícola e Sociedade Civil, em todas as cidades da região. Nós não aceitamos um grama a mais e não negociamos nada que não seja a imediata retirada das 12.500 toneladas que lá estão, que não nos cabem, que não fazem parte desse ciclo. Então, o que estamos debatendo aqui, senhor presidente, senhores deputados, não é um problema pontual. E aí, a importância dessa audiência, mas sim a necessidade de nós regulamentarmos e fiscalizarmos, no âmbito federal, a produção e correto armazenamento de materiais radioativos no nosso país. E eu faço um parênteses. O Brasil quer retomar a agenda nuclear, não quer? O Brasil quer se fortalecer, inclusive com a abertura de novas usinas. Se quer fazer isso, deve refletir com seriedade e responsabilidade sobre a questão dos rejeitos e materiais radioativos oriundos dos processos industriais relacionados a toda a cadeia nuclear. Sem fazer isso, estaremos sendo irresponsáveis. E é por isso, senhor presidente, que eu trago aqui algumas propostas de encaminhamento para essa audiência pública para poder concluir a minha intervenção. Em primeiro lugar, eu proponho que a assessoria técnica dessa comissão possa elaborar um projeto de lei para disciplinar a responsabilidade sobre destinação final de produtos radioativos resultantes dos processos no mesmo sítio de produção, para a gente poder observar esse princípio que eu falei antes, Padre João, o princípio da correção na fonte, que são diretrizes internacionais aplicáveis, que são correntes em todo o mundo, em todos os países que levam a sério a política nuclear. E cabe a vocês, deputados, criar um projeto de lei nesse sentido, para que nós possamos tratar com a seriedade que o assunto merece e de acordo em alinhado com os pactos internacionais que o Brasil assina. Que nós possamos construir um projeto de lei que dê a responsabilidade e a segurança jurídica para empresas privadas e públicas que no seu processo de produção, que gere rejeitos ou materiais radioativos, esse material seja monitorado e seja armazenado no mesmo local. Por quê? Porque o tipo, o DNA, como diz a doutora Fernanda, é relacionado ao processo produtivo. E o armazenamento é igual ao do processo produtivo. Vocês entendem? Se você retira o material, você tem que duplicar esforços, tanto no local de produção, como no local de armazenamento. E isso gera uma complexidade. Como vocês percebem pela fala do João Vissoso da INB, nós de Caldas estamos preparados, precisamos melhorar muito, para avançar, no descomissionamento do material que nos cabe, mas temos pouquíssimo conhecimento sobre esse outro DNA do mesotório e da torta 2, porque não temos a tecnologia para fazer esse monitoramento. Portanto, está em local inadequado. A primeira proposta, então, é de um projeto de lei nesse sentido. A segunda proposta de encaminhamento dessa audiência é que, já que não há, até agora, não foi apresentado nenhum tipo de licenciamento ambiental, nem para o transporte, nem para o armazenamento do material que chegou em Caldas, e considerando que se trata de área provisória, coisa que a NB está reafirmando aqui, a Senem também, então, que se consigne daqui da comissão um requerimento para a Senem, para a autoridade também, a NSN e para a INB, para a retirada imediata das 12.500 toneladas de torta dois e mesotório para destino mais adequado. Ou seja, diante de possíveis irregularidades, que a CNEM, a NSN e a INB, irregularidades que aconteceram no passado, elas sejam oficiadas a estabelecer um compromisso formal para estudos e projeto para verificar a viabilidade da retirada desse material. Estudos esses que não têm sido feitos desde que esse material está aqui há 30 anos. Terceira proposta de encaminhamento para essa comissão e para essa audiência pública consoante a legislação brasileira e a normatização internacional, em especial, é deputado Padre João, deputado Patruz, deputado é, Rogério, em especial o Acordo de Escazul. Vale a pena a gente olhar, tá, gente? Porque é um acordo importante no âmbito é, ligado às questões dos tratados relativos à, à questão nuclear. Que haja a garantia da efetiva participação social em três linhas de acompanhamento do que acontece em Caldas. Em primeiro lugar, que seja acompanhada a manutenção da segurança da UTM de caldas isso que foi apresentado pelo, pelo, pela INB, pela SENEM, que nós tenhamos um grupo que possa acompanhar isso. Segundo, segundo lugar, um grupo possa acompanhar os procedimentos de descomissionamento da, da unidade de caudas e que esse grupo também possa acompanhar a elaboração do projeto de retirada das 12.500 toneladas. Nós propomos que seja uma comissão com participação dos poderes legislativo, executivo e sociedade civil organizada dos municípios diretamente afetados, em especial Andradas, Poços de Caldas e o nosso querido município de Caldas. Por fim, que sejam oficiadas algumas questões para o Ministério de Minas e Energia. Não vou ler aqui porque eu já ultrapassei o meu tempo, mas são quatro perguntas que precisam ser respondidas pelo Ministério por força de lei que podem ser oficiadas por parte dessa comissão. Senhoras deputadas, senhores deputados, o futuro de Caldas e de toda essa região maravilhosa e que tanto toca o nosso coração, daqui de Minas e a região também de São Paulo, está nas mãos dos senhores deputados. A vinda de materiais radioativos alheios ao antigo processo de mineração de urânio significará, sem sombra de dúvidas, o um enterramento definitivo do nosso futuro, da nossa economia e dessa história e cultura tão importantes para o nosso querido Brasil, para a nossa querida América Latina, além de representarem riscos gigantescos para a economia e a vida de centenas de milhares de pessoas em todos esses municípios. Nós pedimos o seu apoio, deputados e deputadas. Lixão nuclear, aqui não. Não aceitaremos. Muito obrigado, presidente Padre João. Nós quem lhe agradecemos, vereador Daniel. Então, agora, encerradas as exposições.